de Free Fire aqui no canal. E hoje o negócio é o seguinte, eu quero matar o máximo possível que eu conseguir. Galerinha, não tem desafio, tá bom? Mas pode deixar o desafio aí nos comentários, tá? Que a gente faz nos próximos gameplays. Mas hoje eu vou tentar matar o máximo possível. Será que eu vou conseguir? Vambora, então. Já tô no mapa e eu vou tentar pular naquela partezinha da torre, por lá, que não tem muita gente. Aqui cai muita gente. Olha isso. Não vou cair aqui nem em pique, né? Pra poder lutear Bonitinho, porque meu objetivo mesmo é matar o máximo possível. Então vambora. Já pulei por aqui. Tô aterrissando. Consegui pular por aqui, ó. E já vambora. Lutear, pegar os negócios dentro da Ó, ba... oh, que delícia. tem uma arminha pra nós. mp pecuária, Temos kit. Pega a kit que a gente vai precisar pra poder matar o máximo possível. Vambora. Corre, corre. Tem que ser rápido aqui é o negócio. Vamos pegar uns troços aqui. Tá, tá. Show de bolas. Mas o que temos por aqui? Ok, vamos lá, temos uma sua barraquinha, deixa eu dar uma olhadinha E aí a gente vai atrás do copo oh, Ó o pandeiro aí, ó, vocês falaram que o pandeiro é pra trocar por coisas, né? Depois eu vou trocar, gente, fica tranquila Ó, oh, já tá rolando o tiro, hein? Vambora, o objetivo hoje não é se esconder, não é ficar até o final Morri, morri O negócio é matar, galera, então vambora hein? Eu tô muito afim de dar um tiro hoje Ó, oh, já tá ali, hein? Já tá ali, tô avistando, hein? Ó, oh, ó oh. Tá quase. Caraca! Quero dar na cabeça! Tá muito pouco ainda, tá 13, 14. Tem alguém atirando nele, gente. Vamos aqui por trás. O negócio tá tenso. Vamos ver se a gente vê por aqui mesmo. Colete! Melhorar nosso colete aqui. Pega! Pegou. Vambora! Cadê o cara? Ó, viu o vulto ali, hein? O vulto ali na janela, hein? Ali, ali, ali! Hum, só quero que você bote a cabeça. Eu quero muito dar um headshots. Quero dar um tiro na cabeça! Vambora, eles estão ali, gente. Tinha dois. Será que já morreu o outro que eu dei uns tiros? Dei um tiro à toa nele, né? Enquanto isso, vamos por aqui ver se tem mais alguma coisa pra pegar. Enquanto o povo tá se matando lá. Dá uma bisoiada. E vambora. Com cuidado que pode ter alguém por aqui. Pelo amor de Deus. Tô já de armada. Que hoje eu vou atirar. Tô e aí. Vou sair tudo Ai, meu Deus! Ai, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Matei! Foi, gente, que suco! misericórdia, Ui, deixa eu me recompor <risos> Fiquei até sem força, vamos pegar aqui o loot dela O que que tem? Tem de bom tem, tem nada, vamos correr Vambora, vambora que escutaram nossos tiros, eu tô com medo Tô com medo porque tinha dois pra lá Eu não sei se é que a menina que a gente atirou era essa, né? Então vambora, gente Correndo aqui, ó Que a zona segura vai aparecer em 30 segundos Tô voadaça, voadaça Já batei um de 28 Tá bom, hein? Mais um pandeiro pra tocar um samba. Então, vambora. Samba é, é pandeiro, é pagode, sei lá. Enfim. Vou lutear o máximo possível, tá, gente? Oito segundos para lutear. <risos> pra poder a gente ir pra zona segura, então... Tô recarregando tudo aqui, porque eu quero matar. Ó, oh, já estamos com uma vantagem, hein? Não morri e matei uma pessoa. Tá, tá tudo ótimo, tá tudo sob controle. Correndo, olhando pros lados, porque senão... Eu só morro com um tiro. As pessoas eu tenho que dar 500, mas eu só morro com um. Tá, vamos pegar aqui o pandeiro para nossa coleção. Bora subir então, bora subir. Vambora que a gente tá na safe, tá tudo tranquilo. Vamos catar gente, eu quero achar gente. Podem me matar, vamos caso eu quero matar vocês primeiro. Depois vocês. Ai, ali, tem um cara ali. Meu Deus, meu Deus, ele não me viu, ele não me viu. Meu Deus, calma. Ai, botou parede de gelo. Não tem que correr, senão ele vai se curar. Ai. Meu Deus, pula, vai. Ah, matei! Matei! Gente, tô sanguinária hoje. Deixa eu pegar aqui os troços dele. Tô sanguinária. Caraca, véi! Tá, tá. Pega aqui, vamos meter o pé. Que os carinhas daqui a pouco tá vindo aqui. Bora, gente! Bora correr! Tô recarregando aqui minha ah, nossa, matei! 2. Tô muito feliz, vambora Não sei que a gente consegue mais, já matei mais que dois no Free Fire Então bora correr aqui Ai meu Deus, mais um kit Tomou bem gente, tomou com sorte hoje Vou até me curar aqui Ó, foi pouquinho, mas a gente tá com kit A gente se cura, não tem problema Sirene, sirene, a zona vai diminuir Bora correr gente Corre, corre, vamos subir mais um pouco aqui O um morrinho Vamos logo ele pra pique Pra gente achar mais gente pra matar Porque eu tô com sorte hoje, tem que aproveitar essa sorte Cheguei aqui, hein, galera Cadê? Podem aparecer Podem aparecer que essa anja aqui Tá sinistra hoje Matei dois e tomei a chanes, né? Coitada Coitada Aumentei o cartucho aí vamos... Já aumentei o cartucho pra poder conseguir Ter mais bala pra matar, geral Pegar um cogumelinho aqui, ó Que é bom, vamos pegar cogumelo Sempre olhando, eu fico com muito medo O macete é o seguinte, eu abaixa, levanta Vai olhando os redores, entendeu? Tomar cuidado Tomar cuidado que estamos na zona sinistra eu quero escutar tiro, cadê o tiro da galera? Eu adoro escutar tiro porque eu sei um onde eles estão Não gosto de tomar tiro porque eu também sei onde eles estão Mas aí não é bom pra mim Vamos continuar por aqui então Deixa eu melhorar aqui meu equipamento Foi E vambora Eu quero matar mais, cadê vocês? Ó, oh, Dangerous Corre, tamo na Danger, gente Corre, corre, corre, deixa eu me esconder ali Tá perigoso, é que o negócio daqui a pouco começa a cair as bombas tudo. Ó, oh, ó oh, a sirene. Ai, meu Deus. Vamos aproveitar. Ai, por aqui não tem mais nada não, tá sempre... Olha o cara ali, um carinha ali, um carinha ali. Vamos matar. Hum. Se escondeu, se escondeu, galera. Ai, gente. Eu não sou muito boa de longe. Calma aí, vamos por aqui, vamos com calma. Eita, que... Tem que me recuperar aqui. Recuperar meu fôlego. Tá caindo bomba. Tá caindo bomba. Oh, meu Deus do céu. Mais um kit. Ó, oh, eu tô falando que hoje eu tô com sorte. Hoje eu tô com sorte, meu amor. Tô com sorte. Ai, não. Acabei de falar que eu tô com sorte. O cara me atirou, vem. Vai, se recupera, se recupera, se recupera. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Corre, cara, corre. Vamos por trás que ele acha que a gente tá ali. Vamos pegar ele por trás. Gente, eu tô suando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pula, pula. Ah! Hein? Se não fosse pelo pulo, eu morria. Pega os troços, pega os troços, pega kits, kit, kits. Kit. Jesus amado, hoje eu tô frenética. Hoje eu tô frenética. Quatro, mas tem quatro, gente, que emoção. <risos> Vamos se recuperar. Nossa, a gente tá com muita sorte que tem muito kit pra gente usar. Imagina se a gente não estivesse achando os kits. Bora achar, bora usar logo tudo. São 13 vivos. Gente, 12 vivos Estamos ficando, hein? Ó, tem alguém aqui? Tem mais alguém aqui, vamos devagar, baixadinho Devagar Cadê o cara? Cadê? Tá aqui Eu escutei ali, ali, ali, Ai, Calma, devagar, porque ele não viu a gente Vamos pegar ele por trás Ele não viu, ó, ó, ó Eita, agora viu, hein Não, tem que correr porque ele vai se curar Não pode deixar ele se curar hum, Vai, vai, vai, vai Senão ele vai se curar Nossa, gente, foi quase, hein Vamos pegar aqui os troços. Foi quase, precisamos de kit. kit. Kit, kit, por favor, kit, por favor, tem kit. Graças a Deus tem kit, gente. Ai, eu tô muito animada. Bora correr lá pra dentro pra se curar. Cara, a gente tá sendo salvo pelos kits. O negócio tá sinistro, tem. Ai, cinco vivos. Cinco vivos. Cinco vivos, ó, oh, tô até maluca. Cinco mortes, gente. Dez vivos. <risos> tá, já me curei aqui. Tô usando os kits tudo. Tô zerada de kit, hein. Tem que aparecer mais kit. Ó, oh, a safe tá fechando por aqui, galera. Vamos ficar de olho, que a gente fez muito barulho. O gatinho atrás de mim, o gatinho, tão orgulhoso que eu matei cinco. Ai, gente, vambora. Não quero morrer agora, não. Quero matar mais. Depois eu morro, agora não. Agora ninguém vem me matar, não. Ah, vamos por aqui pra dar uma bisoiadinha. E a zona vai diminuir, gente. Falta pouco, hein? Vamos correndo. Ó, oh, a safe tá por ali. Eu gosto de ficar pela raspa da beirola, né? Sempre fico. Pra ver se acho mais alguma coisa, porque no centro é sempre uma confusão danada. Temos uma arminha. O problema é achar alguém por aqui. O um medo. A gente se mata, que hoje eu, tô, hoje eu não tô com medo não. Hoje eu tô indo, hein? Hoje eu tô indo. Temos um colete aqui. Aê, peguei. Ó, sirene. Vai diminuir mais, hein? Vamos ter que subir o morro. Vamos dar uma bisoiadinha aqui rapidinho antes de subir, galera. Só uma bisoiada. Melinho, pega, que é sempre bom. E eu vou ficando por aqui, pelos cantinhos. Que por enquanto tá dando certo pra mim. Gente, eu não tô crendo que tem seis vivos. Vamos deixar eles se matarem bastante. Que a gente fica até o final, pelo menos, né? Deixa eles se matarem. Ó, tô matando bastante pra mim. Pra mim, cinco é muita coisa. Quem assiste aqui no canal sabe que cinco pra mim já é muita coisa. Vamos lá, mas eu quero aumentar meu recorde Aí, gente. Pelo menos em um seis, vai! Vambora, continuar correndo aqui até encontrar alguém, porque geral tá escondido, né? Tem que esperar a safe diminuir pra gente conseguir encontrar alguém. E aí a bala vai comer, o tiro vai comer, o negócio vai ser sinistro. Ai, que medo. Tô ouvindo, ah não, não quero morrer pro Zé Carrinho, sacanagem. Tô ouvindo o Zé Carrinho. Corre, corre. Ai meu Deus, cadê ele? Zé Carrinho, gente, não quero morrer atropelada. é isso. Nem vi aqui direito, peraí. Zé Carrinho deu um tempo, né? Deve ter parado em algum lugar. Mas vamos ver onde ele tá. Onde ele está? Onde ele está? Eita, que diminuiu a safe. Tá ficando sinistro aqui o negócio. Ai, meu Deus do céu! Temos ali uma mina, né? Tá, continuando andando aqui pela raspa da berola. Porque os cinco vivos... Os quatro, né? Porque eu sou uma das cinco. Estão indo tudo pra lá. Então vamos ver se tem alguém por aqui... O Zé Carrinho pra gente matar, que eu não tô afim de fugir hoje, não. Hoje eu não vou fugir. Ó, por enquanto não tem ninguém aqui. A safe vindo lá, gente. Que desespero. Que desespero da safe vindo, mas dá tempo ainda, A gente tá uma bizoiada. É, por aqui não tem ninguém. Vambora. É porque sempre tem um desesperado correndo, né, pra safe, assim. E eu queria atirar nele, mas tudo bem. Ok. Temos ali um drops. Vamos ficar aqui no cantinho, esperar a galerinha. Tem ninguém ali não. Sempre fica alguém ali pegando o negócio. Ó, cai o outro, hein? Caiu o outro. Vamos dar uma bisoiada por ali. Ai, meu Deus! Tem alguém aqui? Ó o mapa, gente. Cadê? Cadê? Pensei que era aquele carro ali que eu não tivesse visto. Ah! Meu Deus, meu Deus! Ó, tá pegando fogo aqui com o negócio. Cadê? Cadê, gente? Cadê? Onde estás? Ué? Cadê? Ih, tá aqui! E nem tá me vendo, não tá me vendo, não tá me vendo. Ai, meu Deus. Eu tô com muita sorte hoje. Seis. Seis. É o recorde, galera. É o recorde. Vambora. Vambora. Eu só tem três, cara. Eu não quero morrer. Eu só vou pelo, pelo último, gente. Fala sério, mas tudo bem, tudo bem. O negócio que eu já tô feliz que eu já tô matando mais do que o barco normal. Ai, moleque, vambora. Ai, tá dando certo esse negócio de ficar pela, pela para berola, hein? Pela para safe. Vamos dar uma piso Eu acho que ele era o Zé Carrinho, não. Acho não, ele era o Zé Carrinho. Bem feito, não gosto do Zé Carrinho. Vamos esperar fica por aqui <risos> pra gente conseguir matar. Nossa, só tem dois, é isso? Oxi, ok, eu tô suanes, tô suanes frio Ó, oh, ó oh. Ele tá me atirando, eu acho Ele tá me vendo Ele tá de lá, tá me vendo É, tava atirando em mim E agora, cadê ele, gente? Eu sou muito cega Cadê? Tá por lá Ué, mas faltam duas, vamos ver Ele tá por lá, ele tá por lá, hein? Cadê? Cadê ele, gente? Uai, cadê você? Apareça, criatura. E a é safe diminuindo. Meu Deus, pelo menos eu tô aqui onde ela vai diminuir. Ele não tá, não. Ele vai ter que vir pra cá. Ali, ali, ali. Deixa eu ver. Ali, ali, ali. Não, não, não, não, não. Ai, que negócio. Eu tentei explodir ali. Não deu certo. Não deu certo, minha tática. Não deu certo. Deixa eu me curar aqui pra gente tentar um confronto. Ai, gente, eu não quero morrer agora. Sacanagem. Ó o outro lá. Os dois estão entre eles lá, hein? Deixa eles se matarem lá, hein? Que a gente pega o último... Gente, que agonia Tentei explodir o bagulho e não deu certo não, hein Cara, eu sou melhor de perto do que de longe já. Tudo bem, vamos aqui por trás Que ele deve estar melhor, de admirar Só tem dois? Ué Ele matou o cara, então Um deles morreu, gente Ai meu Deus, a gente pode ganhar isso mesmo? Ai, tô desesperada Calma, vamos ficar com calma Vamos esperar, vamos esperar Ó, vamos pra safe ali, já já a safe tá ali Vamos respirar, vamos com calma Deixa eu me concentrar, deixa eu ficar pra cá Vamos Gente, tô chocada Tô chocada que eles se mataram lá Ó, ó, tá me atirando Ele, olha lá, ele ali Ele ali, galera, vamos com calma vamos, Ó, a gente tá indo pro mesmo lugar, quase É, tô muito pacífico, óbvio, mas Na mesma direção Ele vai ter que vir pra cá, ele tá lascado Eu tô com muita sorte hoje Ali, ele ali, ele ali, ele ali hum, hum, hum. Ele corre muito! Que isso? Fora do normal! Aparece! Será que a save C... podia pegar ele, né? Não, mas a gente tá na beirada. Os dois estão na beirada. Vamos mudar o ângulo pra ver se a gente consegue. Ai, gente, eu tô nervosa! Eu tô nervosa! Agora eu quero ganhar! Vamos, vamos lá! Vamos meter a cara! Vamos meter a cara! Vamos meter a cara! Dane-se! Ele vai ter que sair! Ele vai ter que sair! Vai, cara! Sai! Sai! Sai! Vambora! Ai! Ai! Olha, vai, aparece, cara! Meu Deus, meu Deus! Vai! Meu Deus! Ah, ganhei! Xê, xê, xê, meu coração! Gente, eu tô muito feliz, eu não só Gente, eu bati sete! Eu bati o meu recorde de matança e ganhei. Gente, meu objetivo não era esse, não era ganhar, porque era. pra mim é difícil, mas... Meu objetivo era matar bastante, eu matei bastante e ganhei. Eu tô chocada, tô chocada. Então deixa o like, já deixa o like pra mim, cara. Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal aí pra não perder esses vídeos. E agora eu tô esperançosa de ganhar outras vezes. Eu não tinha essa esperança, agora eu tenho. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo um desafio, alguma coisa legal pra fazer no Free Fire. E é isso. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.